E aí pessoal, tudo bom? Aqui é o William Silva, hoje fazendo um vídeo que eu já havia prometido há algum tempo, né? Que é como ligar o teclado, tá? No computador e eu tô usando o Contact e a Classic Pianos, que é a minha livraria da Nord, ok? Eu vou usar, deixa eu pegar aqui, esticar o braço, eu vou usar esse controlador aqui, tá? Ó, beleza? E deixa eu ver se o notebook não tá fácil não de eu pegar não, pera aí. E vou usar esse notebook aqui, ok? E eu vou fazer essa conexão então, tá? Do teclado com o notebook, nesse vídeo para você. E você vai tirar aquele somzão aí na sua igreja aí, no seu esquema, beleza? Vamos aprender então como é que faz? Bom, você vai precisar então do instalador tá do contact portable do contact portátil né você vai precisar do drive Asio for All ok que é esse drive aqui e você vai precisar de uma livraria do contact aqui eu tô usando a classic pianos tá que é uma livraria que eu vendo aqui no canal tá que são os pianos da Nord mais alguns pads de worship ok então Primeiro ponto, você vai instalar o Drive ASIO FOR ALL. Vamos instalar ele, então? É, então, a gente vai instalar aqui o Drive ASIO, ok? Dois cliques. Seguinte. Aceito todos os termos. Seguinte. E vai clicar em instalar, tá? Provavelmente, seu computador vai pedir para reiniciar. Como eu já tenho o Drive instalado aqui, eu não vou prosseguir com o processo, ok? Depois de instalado, você vai fazer o seguinte, você vai instalar o Contact por Table, tá? Então você vai clicar aqui, vai abrir aqui, vai dar dois cliques aqui. Vai abrir essa tela. Você vai deixar, pode deixar do jeito que você quiser ou se você quiser instalar em outra pasta, você escolhe aqui. Vai dar aqui um extract aqui, e ele vai Extrair todos os arquivos do Portable dentro da, da pasta. que eu deixei na mesma pasta para ficar fácil, ok? Bom, assim que extrair os arquivos aqui dentro da pasta, você vai clicar aqui em Install EXE, ok? Dois cliques. Tá? Vamos lá, vamos continuar aqui com a instalação. Vai clicar aqui em Next, Next, Next de novo, Integrate, e ele vai instalar o contact no seu computador. Terminou de instalar, você vai clicar em Finish, e o contact está instalado, ok? Vou fechar essa pasta, então nós já temos o contact instalado e o Drive ASIO instalado, tá? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou puxar a livraria, né, do Contact, a livraria dos pianos da Nord, que eu te falei que eu venho aqui no canal e tudo, para dentro do Contact. O que, que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui no ícone, tá? Eu vou puxar o ícone para cá para ficar mais fácil da gente visualizar. Criou esse ícone na área de trabalho. Você vai fazer o seguinte, você vai dar dois cliques nele, vai abrir o Contact. Aqui você tem todas as configurações de áudio, OK? Então você vai vir aqui Vai escolher o ASIO, tá? Que é aquele drive que a gente instalou, ó, ASIO for all versão 2. Vai vir em config, ok? E aqui você vai escolher a placa de áudio do seu computador. Tem que prestar muita atenção aqui, tá? Então, aqui desse computador, a é Realtek Audio Output, ok? Tá aqui escolhido. Se caso futuramente der atraso, você tira o atraso do áudio aqui, tá? Eu vou deixar do jeito que tá por enquanto. OK, placa de áudio configurada, dou OK, o contact vai abrir, certo? Agora nós vamos importar a livraria, tá? Vamos jogar lá dentro do contact. Você vai clicar aqui em Manager Libraries, ou Libraries, né? Vamos lá, fala um português bem escrachado. Clica aqui, dê um clique, vai abrir o esquema para você puxar a livraria para dentro, ok? Assim que abriu aqui o, o Library Manager, você vai vir em ADD. Na área de trabalho aqui, você vai procurar aqui, no caso eu coloquei na área de trabalho, né? a pasta aqui do Classic Pianos, que é a livraria que eu vou usar, ok? Dois cliques. Selecionar pasta. E ele vai me perguntar aqui, Automatic Searching Select Folder. Adicionar, Select Folder. Vamos por aqui adicionar. Aqui é ADD Select Folder. Está tá perguntando o nome. Eu não vou mexer. Tá? E dá um OK aqui. Já puxou a livraria aqui. OK. É, vamos dar um Save aqui. Está dizendo aqui que é para você, depois que terminar aqui, fechar o contact e abrir de novo. Então, dê um OK. Fecho aqui. Fecho o contact e abro ele de novo. Pronto, tá aqui, tá? A livraria tá aqui. Vou vir aqui em Browse, aqui, né? Normalmente aqui aparece a imagem da livraria, tá? Mas eu tô tendo alguns problemas técnicos nesse computador. <risos> e não tá aparecendo, eu não vou resolver isso agora. Vamos prosseguir. Vem aqui em Browse. Classic Pianos, abre. Instrumentos, abre. Nord Stage e tá aqui todos os pianos eu vou abrir aqui o Royal 3D e vou arrastar para cá certo então é, agora eu vou fazer o que eu vou conectar o teclado aqui ok a livraria já está instalada beleza vamos conectar o teclado aqui Eu vou fechar o contact e fazer todo o processo agora de conexão do teclado bom eu vou usar esse controlador aqui que vocês estão vendo tá e eu vou usar essa porta, vocês estão vendo aqui, ó essa porta USB aqui no meu controlador. O seu teclado tem que ter essa porta USB, ok? Então, William, mas eu tenho um teclado de 1900 bolinha, que não tem essa porta. Aí é outro esquema, tem que ter um outro tipo de cabo, tá? e aí vai ter que ficar para um próximo vídeo. Mas para você, vai ter que ter, o seu teclado tem que ser o mais atual possível, tá? e ter essa porta USB. Bom... Para vocês terem uma ideia, teclado aí de 2005, 2006, já tem essa porta USB, ok? Então, PSR, E343, DGX, a maioria deles já tem essa porta, tá? Então, a gente vai usar um cabo conectando essa porta, que você tá vendo aqui, ao USB do teclado, ok? Eu vou pegar o cabo aqui para mostrar para vocês. Então, o cabo é esse aqui que vocês estão vendo, tá vendo? Essa ponta vai no teclado... E essa ponta vai no computador. Vou ligar aqui e vou montar aqui para vocês. Então vocês podem acompanhar aí que eu já conectei uma ponta aqui. Essa ponta agora vai no computador. o computador vai reconhecer tá o meu teclado apareceu aí ó Samsung Carbon 61 é isso é porque é o controlador normalmente ele reconhece automaticamente tá porém há modelos de teclados que você vai ter que baixar um drive USB ok William como que eu acho tem um site chamado Google que quando você digita as coisas aparece muita coisa lá então você vai fazer o seguinte você vai digitar a marca do seu teclado, o modelo do seu teclado. Em seguida, você vai colocar drive USB. E aí ele vai te endereçar para o drive do, site do fabricante lá para você estar tá baixando o drive. Vou dar um exemplo, eu tenho um Roland XPS 10. Então você vai digitar Roland XPS 10 USB drive, OK? E aí no site da Roland você vai baixar, vai instalar no seu computador para conectar o teclado. Maravilha! Vou terminar de montar o teclado e mostrar para vocês como é que vai ficar. O teclado está instalado, conectado no computador, está ligado, ok. Agora eu vou con configurar o teclado dentro do Contact para a gente tocar aí ver como é que vai ficar, né? Vamos lá. Você vai abrir o Contact, abrir o Contact, tá? Você vai vir aqui na engrenagem. E aí, aqui na engrenagem, você tem o áudio aqui, né? Que a gente configurou ainda agora, tá? Ó, e vai ter um MIDI. No MIDI, tem que aparecer o nome do seu teclado. Ó, o meu teclado aqui é o Samsung Carbon 61. Aqui o status está off, significa que ele não vai tocar. Eu tenho que mudar aqui para uma dessas portas. Eu vou para porta A. Ok? Close, tá? Configurei o MIDI, configurei o áudio. Agora eu vou vir aqui em Browse, Classic Pianos aqui, vou pegar aqui o piano da Nord. Vou arrastar aqui. Ó, eu tô tocando e não tá saindo som, tá? Mas observa aqui, ó, que o MIDI já tá piscando, quer dizer, já tá recebendo sinal. Por que não tá saindo som? Para os possíveis problemas que você vai encontrar. Talvez falta ligar o piano aqui, ó, no botão. Então eu vou ligar. Olha o som saindo. Ok? Então assim, sempre que você tem problema com contact, tá? Às vezes pode ser problema simples de resolver, como ligar um botão. Ok? Então vocês estão uhum. vendo, ó. William, como é que eu vou fazer? O som vai sair por onde? O som vai sair pelo computador. Você vai ligar então o cabo da saída de fone do seu computador na mesa de som, ok? E vai sair o som do teclado pelo computador. Eu sei que muita gente vai colocar aí nos comentários. O som vai sair no meu teclado? Eu consigo instalar o som no meu Casio CTX800? Você não vai instalar o som no teclado. Você vai conectar o teclado no computador, tá? Baixa o volume do teclado, aí se for um, um PSR, alguma coisa, entendeu? E o som vai sair pelo computador. E do computador o som vai pra mesa de som, pro amplificador. E aí você vai ter esses pianos. Oh, vou abrir aqui um pad aqui pra você ver, ó. Vendo? Então, assim, essa aqui é a livraria que eu tô usando aqui, é o Classic Pianos, né? Que são os pianos da Nord, tá? São 12 pianos da Nord, mais pads, mais efeitos, né? Tem aqui o compreensor aqui, pra quem quer aquele som de, de worship, né? Ó? Mais fechadão, né? Ó? Beleza? Quem quiser adquirir essa livraria, esses timbres de Nord, tá? Link está na descrição, ok? Você vai estar tá falando comigo, com o Artini, e a gente vai estar tá te passando as informações, tá? Temos uma promoção lá para compra de duas livrarias, 120 reais, uma livraria, 100 reais, ok? Então você pode ter esses 12 pianos da Nord por 100 reais, tá? Detalhe. Quem efetua essa compra conosco, recebe o suporte de instalação. Você não vai ter que quebrar a sua cabeça assistindo vídeo e tudo mais, tá? É, nossa equipe vai lá, vai entrar remotamente no seu computador, vai instalar o contact, configurar, colocar a livraria e deixar pronto para você tocar, ok? Bom, é isso aí, tá? Espero que você tenha gostado, ok? E aí depois a gente traz mais vídeos assim, tá bom?